Olá pessoal, meu nome é Manasseas Martins dos Santos e estarei com vocês para lecionar a disciplina de Libras Língua Brasileira de Sinais. Sou graduado em Pedagogia e pós-graduado em Educação Especial Inclusiva e Gestão Escolar. Também possuo o Certificado Pro Libras em Intérprete, Tradutor de Libras e a Certificação para o Uso e Ensino da Libras como instrutor. Sou atuante na Libras Há 20 anos, eu busco me aprofundar cada dia mais no uso e no ensino da mesma, para fortalecer ainda mais o conhecimento atualizando-me. Nosso estudo será de forma interativa em videoaulas. E sabendo que esse é um curso à distância, buscarei melhores possibilidades de interação para um bom aprendizado de todos, focando a prática em Libras, pois sem a qual é impossível o entendimento. E o aperfeiçoamento. Espero poder contar com vocês no decorrer das aulas e auxiliá-los da melhor maneira possível para uma aprendizagem real e significativa, para que possam colocar em prática todo o aprendizado, compartilhando o saber e interagindo na sociedade surda, em toda a sua comunicação. Dedicação e interação serão nossas palavras-chave, em busca de um sucesso na aprendizagem. Um forte abraço a todos vocês.